Alô? Alô? Ah, não... Ah, ele foi viajar com a esposa dele, a minha mãe. É. Não, ele acabou, eles voltam. Não, eles foram ali na, na, na, na irmã da... Da... Do meu pai. Ele já volta. Tchau. Eu se eles descobrissem que eu tô sozinho.